Se você quer ganhar dinheiro nos próximos 24 meses, sem entrar em nenhum esquema de pirâmide, então assista esse vídeo até o final porque eu vou te mostrar passo a passo do que você precisa fazer para poder ganhar dinheiro. E ó, já deixa o dedo no like aqui e vamos embora para esse conteúdo. Fala pessoal, Game aqui e nesse vídeo eu vou te contar exatamente o que você precisa fazer para poder ganhar dinheiro de verdade nos próximos 24 meses. Isso mesmo, pensando no curto prazo, na verdade, no curtíssimo prazo, no curto prazo, médio prazo e até mesmo no longo prazo. Quais as etapas, o que você realmente deve fazer. E pra você ter uma ideia, eu comecei lá em 2014, nesse negócio de marketing digital. Na época era a fórmula mágica, todo mundo, vou ficar milionário da noite pro dia, eu não tinha grana pra investir. Então eu comecei sem dinheiro, na verdade, não tinha um real em si pra começar. E eu ficava pensando, pô, vou ficar milionário em um mês, vou, vou ganhar muito dinheiro nas próximas semanas vou ficar rico, vou vender, vou acertar num produto, vou vender muito, vou ganhar muito dinheiro. E na verdade eu, eu tinha uma imaturidade nesse aspecto, então eu não sabia exatamente qual caminho eu deveria seguir, ou como fazer, o que fazer, cada etapa e coisas assim. Então eu pensava assim, pô, vou acertar num produto, esse produto vai ser um sucesso, vai ser um produto perfeito, então eu buscava fazer aquele produto perfeito e tal, pegando todas as informações, que ele vai me dar muita grana. E a partir dali eu vou ter resultado e etc, eu vou fazer o meu 6 em 7, vou fazer o meu 7 em 7, vou fazer lançamentos. Ó, detalhe, 6 em 7 é 6 dígitos, mais de 100 mil reais em 7 dias. 7 em 7, mais de um milhão de reais em 7 dias. Eu achava que aquilo ali ia ser muito fácil. Fala, Pô, vou acertar no produto e vou vender, tem muita gente na internet. Mas não é bem assim, eu tirei algumas conclusões ao longo dessa jornada, desde 2014, o que eu fiz que deu certo, o que eu aprendi, e eu criei basicamente um passo a passo. Então se você está começando agora e não tem grana, tem como você começar muito bem. Se você já tem alguma grana, está ganhando algum dinheiro, ou etc tem alguma grana extra para investir, tem como você começar também, você vai começar em uma etapa mais avançada. E assim por diante, cada pessoa vai analisar tudo que eu vou falar aqui, mas ajustado no seu dia a dia, se você está sem grana totalmente, você começa por um lado se você já tem alguma grana, pode investir, pode fazer um treinamento, começa por outro mas no final, todo mundo consegue chegar no resultado, consegue ganhar dinheiro pela internet eu achava que era algo uh, milagroso, tinha uma fórmula mágica e na verdade, não tem fórmula mágica, tem técnica e método se você segue a técnica, se você segue o método, você realmente consegue pode ser que você não consiga na primeira semana, no primeiro mês mas se você continuar, você vai chegar lá eu lembro que eu demorei um ano e meio para conseguir o meu primeiro real na internet. Eu tentava trabalhar como afiliado. Um ano e meio, mas eu não desisti continuei. Quando eu ganhei aquilo ali, eu falei, realmente dá certo. Quando bateu lá na minha conta no Hotmart, eu falei, caraca, esse negócio dá certo de verdade. Aí, dali eu comecei a avançar e melhorar cada vez mais. Mas vamos lá, vamos direto para o assunto, para o que interessa. O que, que você precisa fazer passo a passo? Pensa assim, o Brasil, hoje somos aí 220 milhões de habitantes, por aí. E o último censo que saiu, se eu não me engano... Foi 116 ou 118 milhões de brasileiros na internet. Ou seja, 116 ou 118 milhões de pessoas só no Brasil que falam português que estão utilizando a internet no Brasil. Ou seja, independente do mercado que você queira atuar, que você goste de falar, todos os mercados ainda assim possuem muito público. Você pode vender ainda. Se é um mercado altamente concorrido, você ainda consegue vender. Não precisa ficar buscando o nicho perfeito, o nicho que ninguém está... Porque na verdade tem gente em todos os nichos e tem mercado para todo mundo. Eu estava eu analisando esses dias uma empresa e eu falei, caraca, essa é a maior empresa do Brasil nesse segmento. E eu vi que eles tinham 10 mil clientes. Eu falei, caraca, 10 mil clientes e eles são os maiores para você ter ideia. Então o mercado ele é gigantesco. E o que você precisa fazer? Se você tá sem grana, vou começar pelo curtíssimo prazo. Se você tá sem grana e quer começar imediatamente a internet, você precisa fazer dinheiro para ontem. Você precisa fazer dinheiro para pagar suas contas no final do mês. Ou até mesmo suas contas que já estão atrasadas do mês passado. É isso que você precisa? Então é o seguinte, você vai fazer basicamente isso. Você vai procurar brechós ou lojas de artefatos usados na sua cidade. Ou até mesmo nos grupos de Facebook. Mas a ideia é que você vá em lojas físicas na sua cidade. Compre produtos por preços muito baratos. Você vai lá, vai garimpar mesmo, vai pegar camiseta. Minha namorada gosta muito de buscar em brechó porque ela encontra produtos de extrema qualidade por um preço insignificante. E ela consegue customizar e deixar do jeito dela, que é essa sacada. O que você vai fazer? Você vai comprar produtos em brechós ou coisas assim, sem preconceito, viu? Você pega esses produtos, você customiza, dá uma ajeitada, deixa ele bonito e cria uma loja no Facebook ou no Instagram. Ou você vai num grupo, cria um grupo de, de Facebook. E começa a divulgar esses produtos com um preço mais alto. O que, que você vai fazer? Comprar no brechal mais barato, customizar e vender mais caro. Isso que você vai fazer. Você vai vender online, você vai vender pelo Facebook, você vai vender pelo Instagram. Então você já vai começar a ganhar dinheiro na internet. Tudo bem que é uma operação, você vai ter que ter um estoquezinho, você vai ter que comprar o produto e etc. Mas se você não tem grana nenhuma, você vai nesse, nesses locais, você compra. Às vezes uma camiseta ou uma roupa por dois, três reais. E customiza em casa com o que você já tem e vende ela por 15, 20, 30 reais customizado. Você pode fazer isso, basta você abrir a sua mente e começar. Aí o que, que acontece? Você pegou, comprou lá o produto mais barato, vendeu no mercado livre, vendeu na internet, pegou aquela grana que entrou, invista em treinamento, curso, vá aprender, vá estudar. Como assim? Procura lá Udemy ou tem outros sites, tem vários. Procura um curso de, por exemplo, uh, como editar vídeos, como editar fotos, como cuidar de uma rede social. O que, que você vai fazer? Você vai procurar esses cursos e aprender com dinheiro, do brechó, que você está fazendo essa operação, comprando e vendendo. Essa é a primeira coisa no curtíssimo prazo. Comprou, vendeu, pagou um pouquinho de conta, mas invista em conhecimento. Investir em conhecimento, a gente vai para a segunda parte que é ganhar dinheiro no curto prazo. Curtíssimo prazo, comprando no brechó, vende na internet. Beleza. Med é, curto prazo, o que, que você faz? Você pega aquele conhecimento que você adquiriu nos cursos que você fez, baseado no primeiro. Caso você não tenha feito o primeiro, você vai investir em cursos. Pegou esse, esse curso, esse treinamento, esse conhecimento, venda o serviço. Exemplo, você vai lá na Udemy e faz um curso de como editar vídeo Eu mesmo, às vezes, preciso de alguém que edite os vídeos pra mim E eu pago freelancers pra fazer isso Isso mesmo, você pode trabalhar como freelancer pela internet Pelo teu computador, sentado em casa, tranquilo, do jeito que você quiser Esse é um outro negócio Como que você pode trabalhar de freelancer de maneira bem tranquila? Você vai lá nesses sites que você vai aprender Você vai pegar as informações, você vai saber executar alguma coisa E você vai em outro site chamado, por exemplo, Fiverr, 20pila é, 20 conto, são sites simples onde você oferece um serviço pontual, exemplo, eu vou fazer a capa do seu Facebook por 20 reais Eu vou fazer, uh, eu vou editar um minuto de vídeo seu por 20 reais E você oferece serviços pontuais, parece pouco, mas esse valor pouco vai agregar no teu dia a dia E você vai conseguir investir em mais treinamentos mais avançados Conforme você vai pegando conhecimento nessa parte, o que, que você faz? Você vai entrar em alguns sites mais profissionais Você já não vai ser mais um freelancer barato Você entra num profissional Isso no longo de alguns meses você vai dominar Como editar vídeo, como editar foto, como cuidar de rede social Você vai para esse tipo de trabalho Um trabalho mais pontual, mais, mais agressivo, vamos dizer assim Com mais qualidade E você vai entrar como freelancer de verdade Aí sim eu recomendo você ir para alguns sites como Oofcana.com Eu acho que é O propriamente o freelancer.com esses são sites mais específicos, então suponhamos que você aprendeu a configurar site em WordPress para alguém. Você fez lá um cursinho básico, você pode fazer isso no YouTube, tá? Mas se você fez esse cursinho, você vai lá no Orkana e vê que tem alguém do outro lado querendo pagar para alguém programar aquele site. Exemplo, eu, eu normalmente pago algum freelancer ou algum, alguma pessoa que possa executar aquela tarefa pontual. E muitas empresas investem nisso. Muitas empresas não têm tempo de ficar fazendo site, não têm tempo de ficar... Cuidando de Facebook, não tem tempo de ficar fazendo imagem para pôr E eles pagam freelancers para fazer isso Porque também contratar no Brasil acaba saindo um pouco caro Então eles não querem contratar, eles querem freelancer Mas para quem está querendo ganhar uma grana online Isso aí vai te dar uma segurança financeira, vamos dizer assim Você vai ganhar um dinheiro, beleza O que, que você vai fazer depois disso, depois dessa etapa? Então, primeira etapa, vender do brechal Segunda etapa, de médio prazo, de curto prazo Que é de um mês a um ano Você vai se profissionalizar em alguma área de determinado assunto Pode ser edição de vídeo, pode ser edição de texto, pode ser escrita persuasiva, pode ser edição de imagem, mídia social, programação. Você vai escolher uma que você goste de fazer e se aperfeiçoe, se torne muito bom nisso. E venda serviço de freelancer. Nesse período de um ano, você vai adquirir muito conhecimento e muita experiência. Isso mesmo, você vai ganhar muita experiência. E o que você vai fazer? Você vai entrar para a terceira etapa, que é a etapa de médio prazo. Que é a etapa onde você realmente vai construir um negócio sólido que vai te dar dinheiro. Como assim? Você vai começar a dar treinamentos. Treinamento. Você vai vender o conhecimento que você adquiriu. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que lá você comprou um curso na Udemy. R$20,00 que seja um curso lá. E você aprendeu a editar vídeo de 0 a 3. Então você é o nível 3 agora em edição de vídeo. Você era 0, agora você é o 3. Numa escala de 0 a 10. Você é o 3. Aí, depois disso, você ganhou um dinheiro editando alguns vídeos. E o que, que você fez? Você foi lá e... Comprou um outro curso mais avançado de edição de vídeo, talvez aí da Escola Ozzy, por exemplo, uma escola bem legal de vídeo E você saiu do nível 3 e foi para nível 7 de vídeo Opa, agora você é uma pessoa nível 7, então o que, que você vai fazer? Se você é nível 7, você pode ensinar todo mundo de 0 a 6 Então você vai criar um treinamento que você vai entregar ao vivo, via conferência E você vai ensinar essas pessoas em como fazer aquilo Então nessa, nessa parte, nessa etapa, você vai entregar um treinamento ao vivo Como que você pode dar esse treinamento? via conferência, via zoom, que é uma plataforma você pode dar esse treinamento via webinário, via hangout, tudo isso Por quê? você pode começar com esse treinamento gratuito então você vai lá, chama 10 amigos que sejam e ensina esses amigos a... lá o comecinho a como ganhar alguma coisa, a como fazer aquela coisa suponhamos que você aprendeu a editar vídeo você ensina os caras a fazerem o básico da edição de vídeo beleza? e você ensina de graça Por que de graça? você vai ter feedback vai saber se você está ensinando direito se as pessoas estão entendendo, se eles estão conseguindo depois disso, você consegue monetizar. Como assim? Você vai vender para quem quer aprender isso aí. Lembra lá atrás que você pagou um curso mais avançado? Então, terão outras pessoas que vão estar nessa etapa, lá atrás, e vão comprar o teu curso, porque é um curso básico, e depois eles compram um outro mais avançado. E assim sucessivamente. Você pode ser o cara que vai ensinar. O que, que vai acontecer? Quando você fizer isso, você vai ganhar uma grana vendendo esse conhecimento. Até aí, tudo bem. Você já começou a ganhar mais dinheiro na internet. Você pode trabalhar como freelancer, você pode vender produtos e etc. Eu estou dando uma escala. Você começa por um simples, qualquer pessoa faz. Depois você começa a trabalhar como freelancer, que você precisa de um conhecimento adquirido. Depois que você trabalha como freelancer, você vira um freelancer profissional. Então você começa a trabalhar com um serviços de maior qualidade. E em seguida, você começa a dar treinamento sobre aquilo. Aí que está. Esse treinamento você vai dar ao vivo. Mas depois do ao vivo, você pode gravar o processo todo e vender essa gravação. Como assim? Imagina eu gravar um curso de como editar vídeos, o básico, e eu coloco lá na Udemy e eu vendo para quem está começando. Entendeu qual é a lógica? Você começa e compra um produto barato. E lá na frente, em uma outra etapa, você vai estar ensinando quem está começando, porque você já passou por aquela etapa. E você vai cobrar barato por aquilo, mas você vai começar a alavancar e aí você já vai ter um negócio que gira no piloto automático. Isso eu estou falando que você vai fazer em um ano. Tá? No período de um ano. Você pode acelerar esse processo? Muito. Tem gente que consegue fazer isso em dois meses. Realmente é possível. Na verdade, com um mês você já consegue fazer. Porém, se você não tiver conhecimento, é difícil você fazer em um mês. Se você não tiver grana, também é difícil fazer em um mês. Agora, quando você tem já um capital entrando, já está fluindo, aí você já pode começar nessa etapa, criar um produto e começar a vender online. Beleza? E o seu produto pode ser gravado ou ao vivo. A entrega ao vivo você tem uma proximidade maior. Então você pode cobrar mais caro. Porém, no começo, quando você coloca o ao vivo, o ao vivo ele vai te dar o quê? Experiência e feedback. E quando você pega o feedback dessa galera, você vai lá e monta um curso gravado. E vende o gravado. É assim que funciona. É assim que é o processo. É difícil? Dá trabalho. Mas difícil mesmo? Tinha um professor meu, acho que o Pablo Jamil, que é professor de português. Ele falou o seguinte, difícil é você levitar uma pedra com poder na mente. Difícil é soltar raio laser pelo olho. O resto só dá trabalho. Então, gente, dá trabalho, mas você quer mudar de vida? Então, vai dar trabalho. Se você não fizer isso, você não vai ter uma vida diferente. Agora, se você ficar na mesma, trabalhando do jeito que você, que você deve estar trabalhando, ou continuar na mesma rotina, você não vai subir de nível. E para subir de nível, você precisa primeiro decidir e depois agir. Se você não agir, você vai ficar estagnado e vai continuar ganhando a mesma quantidade, você não vai alavancar. Mas aí tá aí, a gente falou até... O médio prazo, até o curto prazo, um ano. O médio prazo entra esse processo de criar um, um treinamento, gravar e tudo mais. Eu vou pôr aí de um ano a cinco anos. É onde ter, você vai ter uma maturidade muito boa. Você vai ter treinamentos, você vai alavancar os seus negócios e tudo mais. Aí você vai começar a desenvolver outros treinamentos gravados e outras coisas. Mas e aí? Você deve estar se perguntando como que você vai colocar esses produtos para vender e etc. Tem algumas ferramentas. Você pode colocar no Hotmart, na Monetize. Não vender como afiliado, você vai colocar o seu produto lá. Eu vou deixar um link aqui, você pode conhecer um pouco mais sobre essas plataformas. São plataformas bem bacanas, eu utilizo as duas, Hotmart e Monetizze, tem outras, uh, eu recomendo essas duas. Por quê? Você vai lá, cadastra o teu produto e pega o link do teu produto e vende. Basicamente é isso que você vai fazer. Dá um trabalhinho e tal, tem algumas técnicas, algumas coisas, mas não é um bicho de sete cabeças, você só, basta ler lá que você consegue botar um produto. Só que nessa etapa você já vai estar tá mais avançado um pouco, você vai ter estudado bastante o mercado, tá? Em seguida, o que você precisa fazer? Quando você chegar nesse ponto, estiver vendendo seus produtos, estiver vendendo seus cursos, tem uma sacada, tem um ponto que eu vou te dizer assim, pra mim, é a parte mais top que tem em relação a tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso que eu falei para vocês tem um detalhe em especial. Um detalhe só. Mas antes de te contar esse detalhe importante, é o seguinte. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você acessar no meu site, onde eu tenho uma mentoria gratuita. É isso mesmo, gente uma mentoria gratuita como que vai funcionar essa mentoria são aulas ao vivo que eu faço com o pessoal só para quem tá inscrito. e eu tiro dúvida eu mostro o caminho eu ajudo a desde quem quer criar o seu primeiro negócio até mesmo quem está desenvolvendo quer vender pelo Facebook e nunca vendeu pelo Facebook então se você está com dificuldade quer crescer o teu negócio clica aqui vai lá se inscreve é de graça é, eu não sei se eu vou ficar com isso por muito tempo então talvez quando você estiver vendo esse vídeo pode ser que esse material já nem exista mais mas no momento agora, atual, clica aqui, dá uma conferida, porque se ele estiver ativo, já cadastra lá e fique ligado, porque a mentoria a gente envia por e-mail os dados e você acessa logo, fala ao vivo comigo e a gente tira todas essas dúvidas. E olha, é de graça mesmo, tá? Não tem pegadinha, não, não é vendido, essas coisas, não. É de graça mesmo. Porque é um propósito que eu tenho de ajudar as pessoas. Mas qual a sacada de verdade em tudo isso que eu falei pra vocês que vocês precisam fazer pra ter resultado? Pense sempre no teu cliente. É sério pense em como você pode ajudar ele o que você está ensinando de verdade está ajudando ele ou você só está procurando a grana é muito sério isso porque as pessoas tentam vender só o tempo inteiro elas não tentam ajudar as pessoas então se você quer ter resultado de verdade nesse negócio o que você vai ter que fazer você vai ter que olhar para o teu cliente e falar como de fato eu vou ajudar ele a ter resultado isso aqui vai levar ele de um ponto a ao ponto B ou simplesmente vai enrolar ele eu estou entregando com a melhor qualidade possível então, se você passar a pensar dessa forma no teu negócio, você vai ter um resultado muito top. Então essa é a diferença de quem tem resultados astronômicos no marketing digital para quem não tem resultado nenhum. Porque quem pensa no cliente e ajuda de verdade a pessoa do outro lado, ele tem resultado. E quem só está pensando na grana acaba travando, porque em algum momento não entrega mais, fala assim, ah não, não vou te falar isso só para só os meus clientes que eu vou falar isso, só para quem comprar minha mentoria. Por isso eu falei, eu tenho uma mentoria de graça. Porque eu estou te dando informação aqui e eu sei que muita gente vai falar, cara, mas como é que eu faço isso? Por isso eu resolvi fazer, ó, clica na mentoria, vai lá, porque eu vou ensinar de verdade, de graça, passo a passo, sem pegadinha, sem vender nada. E o meu objetivo é que cada um tenha resultado. E se você pensar assim para o teu cliente, você vai ensinar o cara a editar vídeo, o cara tem que sair editando vídeo. Você vai ensinar ele a editar foto, ele tem que sair editando foto. Então essa é a sacada para você ter um resultado em um negócio. Aí, pensando nisso, você construindo dessa forma, com um o passar do tempo você vai ter um negócio estruturado, você vai ter autoridade, audiência e as pessoas que vão te seguir, vão te seguir pelo conteúdo que você faz. E não propriamente pelo curso que elas compraram de você, porque elas gostam do teu material, do teu conteúdo, da tua didática, da forma que você faz. E você vai criar um negócio sustentável. Claro, a partir dali você vai entrar em questões de administração, em questões mais técnicas, que é... Estruturar a tua empresa de verdade CNPJ, você tem que colocar o um negócio certinho Andar dentro da lei, você tem que fazer tudo direitinho e investir Investir em treinamento Essa é a maior sacada, a maior chave desse vídeo Invista totalmente em treinamento Se você puder reinvestir quase tudo que você ganha Quase tudo não, vou pôr um percentual 20, 30% do que você ganha no começo Em treinamento, lá na frente Esses 20, 30% vão te dar aí Um faturamento absurdo Porque eu, quando comecei, eu fiz isso eu, eu queria tirar carteira, mas, pô, a grana, ou eu pagava a carteira de motorista ou eu pagava um curso. Então o curso pra mim era muito mais interessante. Pra que eu ia ficar dirigindo? Vou de Uber. Era isso que acontecia. Então eu andei muito de bicicleta no começo, andava de Uber, uh, pegava van, ônibus e tudo mais, pra que eu pudesse investir nos treinamentos. Aprendi, comecei a ganhar dinheiro, aí sim você começa a pensar diferente. Mas se você ainda não tem nem a grana pra você reinvestir em curso, começa vendendo de brechó, vai no brechó, compra um negócio, customiza e vende. Você vai vender vai ter resultado. Beleza, pessoal? Então, ó, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o dedo no like aqui, compartilha com aquele teu amigo que está começando na internet, que não, que não tem grana e etc. E coloca um comentário aqui o seguinte. O que você tem feito para poder mudar a tua realidade? Você tem investido em conhecimento ou não? E o que, que você acha desse investimento de conhecimento? Então, nos vemos no próximo vídeo.